A primeira eu já foi esquecida. Porque tu tá lá na frente. A primeira eu já foi esquecida. Porque tu tá lá na frente. E é um monte de informação num curto espaço de tempo. Mas então, assim, lide com isso. Bora lá. Melhor aí, ele é uma pesada. Sabe o que, que tu pode fazer, Dandleita? não... Vocês ficam muito perto um do outro e pode ser que tu arraste ela e não, ela não vá tão longe. Quando tu for virar, desce aqui, vira assim, daí tu encosta o pé na cabeça dela, se ela não for, se ela não for muito longe.